na busca pelo apogeu de forças os imperadores são aqueles mais próximos do pináculo final de poder dos mares de One Piece e alguns são verdadeiras anomalias nascidas naturalmente quase como uma força da natureza onde a lógica não se aplica mas por trás de toda essa aura mítica entre as sombras estão aqueles que verdadeiramente permitem que os Yonkous mantenham seus títulos, seus braços direitos, os imediatos responsáveis pelas forças e tripulações dos imperadores, os comandantes Yonkou, a questão é quem é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 Insano, esse episódio veio pra cimentar de vez por todas quem é o comandante Yoko mais forte Marco Félix é insano demais E nesse vídeo eu vou explicar tudo pra você porque ele é o mais poderoso entre os comandantes Então assiste até o final que tem muita coisa legal nesse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Escritão que já é da pior geração, dispara o like pra dar uma fortalecida agora com vocês tudo sobre o One Piece 1022 Então vamos lá, nosso episódio ocorre praticamente todo dentro do palco principal do castelo de Onigashima. Os samurais começam a sofrer os efeitos colaterais do vírus Oni de Queen. As chamas do Marco ajudam, mas somente até o ponto onde as energias deles podem suportar. Apu e alguns piratas das feras tentam recuperar o antídoto, mas The Drake e Hyogoro das Flores protegem Chopper dos homens. De Apu até que ele crie o anticorpo Do Rio Gorou Está também infectado com o Aisyoni Que parece trazer à tona Toda a sua antiga força para que ele possa causar estragos verdadeiros antes de morrer. Isto resulta em Ryogoro voltando temporariamente para o seu grande auge. A sua forma celestial que remete muito ao deus da sabedoria dos mitos japoneses. Isto é resultado do próprio vírus, tá galera? O Queen ele explicou que os infectados seriam tão fortes e cheios de vida como nunca foram em suas vidas. Basicamente eles estariam mais... Poderosos, mas apenas por uma hora. O que provavelmente vai resultar aí em sua morte após esse período. Ryogoro das Flores utiliza o seu Hanano Itoriú. Que é um estilo de uma espada da flor. E o seu ataque... Traz o que resta da sua força, onde ele consegue derrotar toda a Mimawari Gumi, levando todos eles ao chão. Eu achei legal o nome do estilo, porque me lembrei na hora também do Vista, o Espada Floral, que apesar de utilizar a esgrima clássica, ainda tem pétalas ao redor quando ataca também. Mas eu creio que do vovô Ryo tenha mais a ver com o seu nome, Ryogoro das Flores, e que cena. Bem animada, daquelas que vale a pena voltar para ver. Eu achei essa versão dele forte para caramba também. E enquanto ele está atacando, o Hyogoro pensa consigo mesmo sobre como ele costumava se arrepender de não ter se juntado com Odin Oden para lutar contra Kaido 20 anos atrás. Mas agora Kinemon ajuda a realizar esta nova incursão e ele encontrou... Um grande discípulo que é o próprio Luffy. E com isso ele sabe que o sol irá nascer novamente. Essa passagem é muito legal hein galera. O sol nascerá novamente no país de Wano. Mas uma curiosidade. Sempre ligamos o amanhecer tão comentado da série. Mas também acaba sendo uma grande referência direta ao próprio Japão. Que é representado aqui pelo país de Wano. O Japão ele é conhecido como a terra do sol nascente. E muitos talvez... Não saibam o porquê disso, mas do ponto de vista chinês, o Japão é onde o sol aparece, daí esse nome. Assim, os japoneses adotaram a perspectiva chinesa ao se autonomearem como a terra do sol nascente. E disso também surgiu a bandeira tão conhecida por muitos e ao mesmo tempo repudiada por. Por outros porque foi uma bandeira utilizada pelos exércitos japoneses nas invasões asiáticas. Interessante o Oda sutilmente também explicar porque Ryogoro realmente não entrou naquela guerra... Contra Kaido com Oden no final Mas eu creio que não foi algum motivo particular Ele já não estava mais no seu auge de força Oden e as nove bainhas saíram em segredo sem avisar ninguém Isso também é péssimo do ponto de vista do Hyogoro Porque ele teve uma vida difícil A sua esposa foi assassinada O seu povo perdeu a guerra E ele acabou se tornando um escravo da pessoa que assassinou Sua esposa, família e amigos a sangue frio Quase perdendo a sua vontade de lutar após longos 20 Anos. Felizmente Luffy chegou para trazer um pouco de calor para o vovô Rio. Queen acaba notando essa movimentação e está prestes a disparar um feixe de laser da sua boca em direção a Ryogoro, Mas eis que Marco chuta o pescoço do Queen com seu ataque Robo-In para parar o feixe de Queen Que acaba sangrando com esse ataque da Fênix. Queen Bravo dispara contra Marco que desvia. Mas King se aproveita e corta uma das asas do Marco. Mas ele atira um poderoso ataque de chamas Bluebird. Fazendo o King voar contra a parede. E então quando o King está prestes a se levantar. O Marco utiliza também um novo ataque para chutar o King novamente. Marco clama que Chopper termine o antídoto logo. Porque ele já está exausto de lutar contra dois monstros com recompensas acima de um bilhão. E isso ao mesmo tempo. De repente também vemos Perospera entrando na sala. E Peros percebe que o Marco está ficando exausto. Meus amigos, que cena temos aqui do Marco? A Fênix que está lutando contra... King e Queen ao mesmo tempo Duas calamidades de Kaido Já o Perus a spray é algo para ficar ligado Com algum golpe aí de surpresa significativo em direção ao Marco Aquele painel onde o King está olhando para o Marco Depois que ele tentou cortar a sua asa ele parece genuinamente chocado em não causar danos significativos. Como se ele não esperasse ser maltratado daquele jeito. Ou que o seu ataque não faria quase nada a Marco. E por que eu digo quase nada aqui meus amigos? Porque esses ataques... Ainda causam sim danos a Marco. Mesmo em uma escala mínima. Mas que com tantos golpes de Queen e King. Acabam se acumulando. E é por isso que o Marco está exausto aqui. Não pensem que o Marco está intangível. Na verdade ele nem tem tangibilidade. Ele realmente acaba recebendo dano aqui. Só que por conta da sua fruta. Ele se cura. E é bem provável que esses golpes. Como o da espada do King. Onde cortou ali a sua asa. Tenham Haki. E aqui entra uma coisa muito legal. Que talvez as pessoas. Não se lembrem, o Haki do armamento pode ser incorporado ao material ou elemento da fruta de qualquer usuário e com isso moldado Se lembram que o Akainu foi cortado por vista e pelo Marco lá em Marineford E Sakazuki fica bravo quando nota que eles eram usuários de Haki É curioso porque em tese o Haki deveria realmente ter cortado o Akailu. Ele e recebido um golpe letal Mas não, ele apenas se recupera e braveja pelo golpe com o Haki como isso é possível, a Kainu realmente recebeu os danos do golpe. Mas seu nível de haki é tão alto que ele pode manter a propriedade da lava mesmo com o haki ativo. Isso é bem exemplificado em Luffy contra Doflamingo, onde Doff chuta o um Luffy. E percebe chocado que o chapéu de palha consegue usar haki de armamento, mas ainda consegue manter a elasticidade do seu corpo. Então esse é um nível finíssimo de controle. Do aqui armamento. O Marco também consegue fazer isso. Ele não mantém o endurecimento. Porque isto limitaria muito o seu fruto. Mas claro. O custo é que você sente os golpes. E também some aí que a sua fruta está ativa. Curando ele. E antes disso. Usando para salvar milhares de aliados. Com as suas chamas curativas. É por isso que ele está tão ofegante. Mas isso torna os feitos da Fênix. Simplesmente insanos. Marco segurando. Dois comandantes, Yonkou, fala por si só da sua força. Ele realmente ajudou muito nessa incursão, mas não dá pra subestimar o King e o Queen. Como o Kaido colocou perfeitamente ali para o Jack, não é que eles sejam fracos, é que o adversário... É que é forte Marco é o comandante Oko mais forte Na minha opinião Pelo menos até Oda mostrar algo a mais De algum outro comandante Como Ben Beckman Que tem tudo sim para ser o mais forte Mas não temos nada dele a não ser hype Agora Marco e Ray Lee São praticamente enigmas em questões De níveis de poder Seus capitães já eram muito mais fortes Do que todos os outros Yonkou. Então faz sentido que os seus braços direitos Estejam algumas léguas Acima do restante Marco lutando contra dois comandantes Yonkou poderosos Pode não ser nem tão notável Quando lembramos que ele também Encarou de frente os três Almirantes em um ponto da guerra de Marineford, O próprio Gorosei afirmou que ele era especificamente uma das poucas pessoas que poderiam deter o Barba Negra após a guerra. Junto com outros Yonkous e aqui mesmo em Wano. Big Mom disse que Marco era problemático e até evitou lutar contra ele. A sua Akuma no Mi é uma das mais fortes existentes. Ele tem décadas de experiência com o pirata. Eu espero que ele continue sendo um aliado do Luffy de uma forma... Ou de outra depois do arco de Wano. Porque é admirável o quão grande é o domínio de Marco com sua fruta. Porque a maioria dos usuários de Zuan. Incluindo o próprio Kaido. Só escolhe transformar todo o seu corpo. Variando entre a forma animal. A humana e a híbrida. Mas o Marco. Ele está sempre em transição. Transformando apenas as suas pernas em garras. Ou seus braços em asas. Mais ainda. Mantendo sua cabeça e torso humanos. E se Levarmos isso para uma escala narrativa futura. O Marco seria o mentor ideal para treinar o Luffy no despertar do seu fruto. Visto que não consigo ver ninguém tão habilidoso e forte como o Marco. Para fazer isso nesse momento. Sua recompensa de 1.3% bilhões, é na minha opinião um dos maiores erros da série de One Piece, mas eu entendo que ela não poderia ser maior nesse ponto, porque a do Luffy é de 1.5, então questões narrativas, mesmo assim Marco deveria ter pelo menos aí uns 2 bilhões de recompensa. Bom, pra fechar, voltamos para Hyogoro, o Ice está assumindo o controle do seu corpo, ele então pede a um dos seus aliados e acusa para matá-lo antes que ele acabe se transformando completamente e perca a sua consciência, ele não não queria ferir seus amigos. Ryogoro se ajoelha e pensa consigo mesmo que não se arrepende de nada. Enquanto seu aliado balança sua lâmina em direção ao pescoço do vovô Rio. Foi simplesmente demais esse final, fico feliz que o vovô Ryogoro tenha o seu próprio episódio muito bem animado, sempre adoro quando o Oda, ele de repente né, ele dá um momento de honra para um personagem secundário. Pra você que assiste somente o anime, Ryogoro vai morrer? Bom, você é fã de longa data de One Piece, e você sabe que morte One Piece é igual nível de força. Não existe. <risos> Esse episódio foi muito mais legal do que eu pensava. Mal posso esperar para ver os novos movimentos de Marco a Fênix na animação. Porque ele tem um conjunto de habilidades que casam perfeitamente com essas cores vibrantes. Deu ano, mas mais ainda, quero ver se ele após esse arco vai estar com Luffy. Quem sabe reunindo sua velha família para a grande guerra final. E é isso meus amigos, o que vocês acharam desse episódio? E vocês concordam que Marco é o comandante Yonkou mais forte? Quem pode superar Marco? Será que o Ben Beckman vai ser mais forte? Ben Beckman usa um hein? não se esqueçam. Ele tem uma arma desse tamanho, mas ele usa de Takapen, ele usa para bater no É simplesmente ah, genial. Ah, ah, mas... Não temos nada do B.B. mas Como é que vai falar que ele é mais forte? Pra mim o Marco é um monstro absoluto. Três Almirantes. Dois Comandantes de Yonkou. Um é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. faça seu pequeno review. Deixa aqui embaixo. Até a próxima. Valeu por assistir.